Pega pipoca, refrigerante vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Então vamos abrir aqui essa caixa, que eu tô bem curioso, que o Stephen me mandou. Inclusive ele disse que acho que tem um brinde aqui dentro, que ele disse que tinha. Vamos ver se tá aqui. Uh, que ele disse que acho que é um brinde do McDonald's, me parece. Que disse que tá tomar cuidado, acho que deve estar tá ali do outro lado. Já vi que tá aqui. Primeiro eu vou começar pelo brinde, que eu sou muito curioso. Ah, que legal, um boneco do perna longa do filme do Space Jam, o novo Space Jam, que chegou, acho que já está em Blu-ray, me parece, em pré-venda, enfim. Muito obrigado, Stephen, vai para a coleção, <risos> aqui do perna longa, muito legal. Valeu pelo brinde, e agora vamos ver os cartazes, pessoal, que tem muita coisa aqui, falando em Space Jam, né? Eu acho que já, vocês já estão vendo aqui, pelas cores, eu comprei uma coleção de cartazes do Space Jam originais de cinema e vamos começar eu acho que provavelmente vai ser ele aqui já vi que tem muita coisa aqui colorida muita coisa de cinema vamos começar aqui com o do Space Jam já vou abrindo aqui para vocês a versão com o Patolino acho que eu tenho todos os personagens me parece que ele conseguiu para mim todos os personagens Olha só com fundo degradê degradê do Space Jam Um Novo Legado, a versão com Patolino vendo a parte aqui de trás para realmente é o cartaz de cinema do filme, Patoli, do, filme Patoli, do Space Jam. Olha só que legal, bem colorido mesmo essa arte. Vamos para o próximo que também, lógico, é do Space Jam. Vamos ver qual é opa o próximo personagem aqui que tem Claro, não podia faltar. Aqui tá enrolado ao contrário. Mas, opa! Não, não, o nome aqui embaixo. Aqui. Qual é o nome dela? Lola. Lola. E olha só, o cartaz com a Lola. Já vem o nome aqui embaixo. Aqui eles mudaram um pouquinho, né? Com a Lola. Olha só que legal, bem colorida a arte. Do, do cartaz do filme do Space Jam um novo legado muito legal já tô esperando inclusive para em breve colocar o filme aqui na coleção já que eu comprei o primeiro filme já em blu-ray o próximo cartaz não podia ser ninguém mais ninguém menos que o nosso perna longa Bugs Bunny tá aqui olha só né? aqui com a sua cara de astúcia com sua elegância perna longa olha só que legal um novo legado somente nos cinemas muito legal essa coleção eu gosto quando eles fazem essas variações de fazer cartazes diferentes com personagens diferentes e lançarem no papel que não fique só online e esse aqui é o do mais legal de todos na minha opinião que inclui todos os personagens olha só que colorido pessoal isso aqui eu vivo é muito bonito que ele é bem coloridaço mesmo o Space jam um novo legado muito legal esse bem colorido aqui na coleção todos têm o mesmo fundo né um degradê de laranja para azul e todos os personagens super colorido muito legal esse cartaz uh, original de cinema inclusive. O próximo filme aqui é da DreamWorks, Spirit. Olha só que bonito esse cartaz, eles estão em, em ótimo estado, são todos novos, e olha só que bonito esse cartaz aqui, ele está meio enroladinho, Vou chegar um pouco aqui para trás, para vocês verem o colorido Spirit, o oh, Indomável, muito legal, muito bonito mesmo esse desenho, bem simples, parece o fundo né. Mas é muito legal mesmo aqui, do Spirit. Seguindo aqui, vamos ver qual é o próximo cartaz de cinema. O fundo dele é preto. Hum, Kirsten Stewart. Vamos ver. Vamos ver. Ameaça profunda. Olha só que legal esse cartaz. Ele é meio opaco, ele é meio opaco, ele não é tão brilhoso. Uh, ele é bem grosso, inclusive o papel. Ele tem uma gramatura bem grossa, muito legal. Isso aqui, bem simples, mas é legal. Não que ela tava nesse filme, nela né, também. Não, ameaça profunda, original de cinema. Pessoal, ver aqui no verso, aqui ó, para vocês verem que é de cinema. Ele brilha por causa da luz, mas aqui ao vivo ele é um pouquinho mais opaco do que os cartazes, os outros cartazes que eu tenho aqui. O próximo cartaz é do filme Pinóquio, com o Roberto Benini. Tá aqui, no caso, ele já fez, olha só que ator completo, além de fazer A Vida é Bela Levar um Oscar, ele fez gepeto nesse filme, que ele já interpretou o Pinóquio num filme mais antigo, e nesse filme aqui ele faz. O Gepetto, muito legal. A é um ator é bem completa, já fez dois personagens na mesma história. Com Roberto Benini Vamos para o próximo cartaz, também de cinema. Aqui, vamos ver, dá aquele gostinho, 19 de agosto nos cinemas. Esse filme aqui foi lançado bem na época da pandemia. Não sei se ficou muito tempo, pelo menos aqui em Porto Alegre, não sei se ficou muito tempo em cartaz, mas é muito colorido esse daqui do Free Guy, não cheguei a ver no cinema, mas aqui em Porto Alegre no Cinemark eles tinham um adesivo na parede inteira, gigante desse filme, mas eu acabei não assistindo isso aqui, coloque aqui embaixo nos comentários quem assistiu, mas já adianto para vocês, o cartaz é bem colorido, é muito, bastante informação, curti bastante, e está impecável, está né? em estado de novo, muito legal os cartazes, Stephen. E claro, como eu sou fã de filme de terror, não poderia faltar aqui na minha coleção o cartaz original em ótimo estado de Halloween. Lógico, olha só pessoal, ao vivo e a cores, que lindo esse cartaz do Halloween Kills. Eu já tenho na minha coleção o Halloween, né, que é essa nova, digamos assim, trilogia. Também tenho cartaz do filme anterior e acredito que o Halloween antes eu vou conseguir também o cartaz. É só uma questão de tempo, porque aqui em Porto Alegre realmente é difícil conseguir esse tipo de material para não dizer impossível quando não se conhece ninguém que trabalha dentro do cinema. O próximo aqui do filme Oscarizado. Fred vs Jason não, Ford versus Ferrari, é um pouquinho diferente do que eu tava imaginando. Não, esse daqui é a versão de cinema, que é um pouco diferente da lançado em DVD, eu vou mostrar aqui para vocês a parte de trás, que é espelhada, que realmente é de cinema, com Matt Damon e o Christian Bale, inclusive eu assisti esse filme muito interessante, muito legal, e agora eu tenho o cartaz do filme, além do filme, na minha coleção também. O próximo cartaz, já é o último, não, ainda tem mais um aqui que eu vou deixar por último, que todo mundo vai ficar babando, inclusive eu quando vi. Esse aqui, pessoal, Crime Sem Saída, eu não conheço o filme, mas eu comprei o cartaz mais pelo colorido. E olha, muito legal aqui, eu vendo que aqui tem o softbox na minha frente, mas quando eu coloco o cartaz na minha frente, ele tem aquele brilho do, das exposições que tem no cinema, sabe? Com aquelas molduras de luz atrás. Não conheço esse filme, coloque aqui embaixo nos comentários, inclusive quem assistiu e quem conhece. Aqui, curioso, para cartaz novo, novinho, parece que nunca foi. Acho que nenhum deles parece que foi usado, e se foi usado foi muito bem cuidado. O próximo cartaz é esse daqui com Gerald Butler. Invasão ao serviço secreto com Morgan Freeman, outro ator que inclusive uh, tudo que ele coloca o dedo vira ouro. <risos> Não, brincadeira, ele é um bom ator. Eu gosto de como ator. Assim como eu gosto de Christian Bale. Eu não estou fazendo referência ao Batman, que ele já fez o Alfred. Mas enfim, deve ser interessante. Nós temos aqui com o Gerard Butler, Lançado pela Imagem Filmes, esse daqui. Muito, muito, muito legal. O Stephen, os cartazes que você me vendeu. São todos de cinema, pessoal. Não são nenhum de locadora. Vamos ver se esse aqui é o último sem. Esse aqui é o último... E agora com essa febre de Matrix, aqui é o cartaz de Matrix. Esse sim é de locadora. Esse sim é o Matrix Revolutions, olha só. Na uh, edição quando estava disponível em DVD e VHS. Ele é mais verdão assim, né? Esse é o cartaz do Revolutions, que seria o terceiro filme da série. Ele não tem impressão no verso, ele só tem isso. Embaixo dizendo que está disponível em dvd e vhs na verdade só esses dois formatos que na época foi lançado uh, para o mercado de videolocadoras e o que vocês acharam dessa compra de cartazes, muita coisa legal, coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja ainda inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar legal. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita é que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo, até lá.